a gente pediram demais para te mostrar para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia da reforma. Oi, gente. Já não sei nem qual dia que eu tô gravando isso mais. Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje é um vídeo de reforma. Um vídeo que vocês entenderam demais pra poder mostrar para vocês. E aqui está um armário que será retirado daqui a uns minutos. Aqui está uma bagunça que estava dentro do armário. E a gente já fez uma parte. Vou mostrar para vocês aí agora uns timelapse de como que foi a mudança. E é isso. Passo a passo para o meu armário dos sonhos. Estamos quase lá. Meu Deus, olha isso aqui. A ideia é a seguinte, esse aqui, como eu já mostrei pra vocês, é o meu escritório Então a gente vai tirar esse armário aqui, ó, de duas portas Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Ó, como que ele é por dentro, tá vendo? A gente vai tirar esse armário e a gente vai levar ele lá pro quarto Olha a bagunça que tá escorredor. Isso daqui é a cabeceira da minha cama Um pedaço da cama As portas E aqui, ó, o guarda-roupa tava instalado aqui Que era o rola comum Se você ainda não assistiu o vídeo da tour da casa nova Vai aparecer aqui nos cards Você vai lá assistir pra você saber como que era esse quarto Só que a gente teve uma surpresa A gente foi tirar o armário de lugar E olha isso aqui tipo. pessoal aqui na Irlanda, eles instalam um armário Eles não colocam nem chão E nem pintam a parede, olha aqui a separação da tinta Olha o teto, como que faz, Irlanda? Não dou conta, não Tá, mas aí agora a gente vai ter que ajeitar isso aqui Porque a cama vai ficar aqui com as mesinhas E futuramente vocês vão entender Isso daqui é o meu colchão E esse, meus amigos, é o armário A ideia é que esse paredão todinho Fique de armário Será que a gente vai conseguir? Fala oi Oi. Meu Deus, já veio armado Sobrou os 30 centímetros mesmo. Não é que a gente mediu certo? Aí, eu falei que vocês são que feras. feras. Sobrou mais que 30 centímetros. Tome Bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia da reforma e a gente tá aqui ó, o caminhão já chegou aqui em casa e hoje vai ser o dia de colocar as gavetas. Como vocês viram, a gente já mudou o armário pra outra porta e aí agora a gente vai colocar as gavetas e daqui, acho que amanhã ou depois, o acabamento, mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Tô muito empolgada, espero que vocês estejam gostando desse vlog, é o primeiro vlog de reforma que eu tô gravando, então digamos que eu tô um pouquinho perdida, mas vai dar tudo certo. Vem comigo! Oi gente, já não sei nem qual dia que eu tô gravando isso mais, só sei que hoje o marceleiro vai vir aqui pra fazer o acabamento e umas últimas prateleiras ali dentro e eu quero mostrar já pra vocês agora como que tá é... e aí finaliza. E aí quando ele vir e fizer o acabamento, eu já filmo aqui de novo e a gente conclui essa parte do quarto. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Agora já tá tudo reunido né, esse aqui era o guarda-roupa original, né, essas quatro primeiras portas. Essas duas portas aqui foi a que ele pegou lá do armário, colocou, juntou tudo aqui vai vir uma estantezinha pra decoração, né? vai sair aquele aspirador de pó, tudo e aí mostrar pra vocês como que tá agora essa primeira porta aqui é as prateleiras, ó tinha só quatro prateleiras bem espaçadas, aí a gente colocou uma distância de 30 centímetros em cada um. Um projeto da Desare de Exteriores Aline, com uma consultoria da Bruna. Vou deixar os Instagrams delas aqui. A Bruna é personal organizer, então ela ajudou a gente a projetar o guarda-roupa pra ficar perfeito com as roupas e as coisas que eu tenho que guardar. Mas não vai ficar assim bagunçado, viu? Ela vai vir e ainda vai é, organizar, etiquetar. E é outro vídeo, eu vou mostrar tudo pra vocês, eles da roupa perfeita. E aí aqui nessas duas portas ficou as gavetas. Agora finalmente temos gavetas, olha só. Uma fileira de gavetas e ali uns cosméticos bagunçados. Aqui vai vir mais duas prateleiras. Agora eu mostro a versão final quando o marceneiro terminar. E aí aqui ficou assim, ó. Três gavetinhas ali. Aqui vão ser os vestidos longos. Uma parte ali em cima. E por último... Esse aqui vai ser as partes dos cabides, né? Então vai ficar ali as blusas, jaquetas, e aqui as calças e coisa. E é isso, por enquanto é isso. Gorinha, eu mostro pra vocês. Aí assim, mostrei pra vocês que tá cheio de coisa ali dentro, né? Aí ele vem fazer o acabamento e pregar os parafusos pra poder colocar o armário fixo na parede. E ou seja, não pode ter nada dentro do armário. Então agora eu vou ter que esvaziar tudo, eu já não sei quantas vezes que eu esvaziei esse guarda-roupa. Mas eu estou firme porque eu acho que o resultado vai ficar incrível e eu acho que vocês vão gostar e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E agora vamos esvaziar tudo porque ele tá chegando em meia hora. E finalmente, terminamos o armário. Vou mostrar pra vocês como que ficou a versão final. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só como que tá isso daqui. É onde tava o armário antigo. Vocês viram aí no começo do vídeo, né? Aqui vai ficar a cabeceira. A gente ainda vai construir. Como vocês podem ver, tá ali sem tinta, tá meio improvisado e tal. Mas quando concluir aquela parte, eu vou filmar pra vocês o processo. Não se preocupa. E agora vamos para o armário. Um pequeno disclaimer aqui. Quero explicar pra vocês que não está organizado Organizado, tá? tá uma bagunça, eu simplesmente peguei tudo que tava espalhado pela casa, joguei dentro do armário e aí vou mostrar pra vocês agora como que ficou as divisórias, tudo certinho, as gavetas novas, tudinho, porque eu sei que vocês estão curiosos pra ver, assim como eu estava ansiosa pra terminar. E aí a notícia boa é que em breve vai vir aqui em casa uma especialista em organização. Já vou deixar o Instagram dela aqui. Ela é personal organizer. e gente, é meu sonho de princesa ter tudo arrumado, etiquetado, dobrado, Perfeito, com lugar para as coisas, etc. O nome dela é Bruna. Ela vai vir e eu vou filmar o processo para vocês. Ela já falou que vai ensinar para a gente fazer algumas dobraduras, algumas coisas, dar várias dicas para manter o seu guarda-roupa super organizado. E aguardem esse vídeo porque vai estar tá maravilhoso. Então, eu vou mostrar para vocês agora por dentro, bem bagunçado. E depois, quando a Bruna puder vir aqui em casa e ela arrumar tudo, eu vou registrar tudo para vocês, tá bom? Esse é o resultado final. Deixem nos comentários do vídeo qual que é a opinião de vocês, se vocês gostaram se vocês têm alguma sugestão, a gente colocou uma prateleira externa ali, ó. Trouxe a cor interna do armário ali para fora, tá vendo? Para dar um contexto. A Aline, que foi a designer de interiores, que desenhou esse projeto, que sugeriu. Ó, vou abrir essa porta, a gente começa dessa porta aqui. Aqui ficou as prateleiras, ó. A gente dividiu em prateleiras de altura de mais ou menos 30 centímetros cada uma delas. Agora eu vou abrir aqui para vocês... Aqui ficaram as gavetas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis gavetas e uma gaveta de acessórios. Como você pode ver, ela tá mais, é uma gaveta mais rasa, né? E aqui, prateleiras compridas, tá vendo? Essas prateleiras aqui. Agora eu quero abrir aqui pra vocês. Aqui ficou pra coisas mais longas, tá vendo? Vestidos mais longos, casacos mais pesados. Uma parte ali em cima de prateleira e três gavetinhas. Depois vou explicar pra vocês. Vocês, o porquê que a gente desenhou isso daqui Tudo tem um motivo, tudo tem uma justificativa Vocês vão ver quando ficar organizado então Vai ficar incrível é agora a última porta Essa porta aqui ficou os cabideiros Ali pra calça, short, olha que bagunça! E ali em cima a gente vai guardar coisas de viagem e essa prateleira externa aqui que vai ser de decoração, a colocar uma planta, uns negócios ali, vou mostrar pra vocês quando terminar. Ali eu vou trocar esse cesto de roupa suja, vai ter um cesto ali super lindo. E aí uma coisa que vocês me perguntaram muito foi, Maria, você fez esse trabalho personalizado? Como que você decidiu onde você ia colocar a gaveta, onde você ia colocar a prateleira e etc e tal? Então o que que acontece? Eu eu é, contratei a Bruna, que é a Personal Organizer, pra me dar uma consultoria antes da gente fazer o projeto do guarda-roupa. Então antes do design de interiores, antes de falar com o marceneiro, eu falei com a Bruna, é, ela fez uma consultoria online, foram duas horas de consultoria online, custou, se eu não me engano, 20 euros cada hora, e aí eu o que ela me pediu? Ela falou, Maria, me manda tudo que você tem, filma pra mim todas as suas roupas, todos os seus sapatos, tudo aquilo que você tem vontade de guardar dentro, que vai ficar dentro Dentro desse armário, manda pra mim pra eu poder entender qual que é a sua necessidade de gaveta e qual que vai ser a melhor forma de guardar essas coisas. Eu filmei tudo, ela me deu as instruções do que, que eu tinha que fazer, eu fiz tudo, mandei pra ela, e a gente agendou um horário e fez a consultoria. Ela desenhou a divisão ideal pro armário de acordo com as minhas coisas, especificamente para as minhas coisas caberem perfeitamente ali dentro. E aí ela considerou flexibilidade, a gente colocar alguns organizadores, se um dia eu mudar de ideia, quiser tirar alguma coisa do lugar e tal... E aí ela falou assim, é ideal que você tenha prateleiras em tantos centímetros de altura, tantas gavetas, etc e tal. Quando ela me deu esse escopo, esse desenho de como que seria legal a divisão do armário, eu mandei esse material pra designer de interiores, que tá projetando aqui o quarto. Ela desenhou as medidas, tudo certinho, o render do armário, tudo bonitinho. E aí, é, eu mandei isso pro marceneiro. E aí o Eduardo, nosso marceneiro, vou colocar todos os contatos aqui para vocês. Não esqueçam de dizer que vocês vieram pelo Maria Quer Viajar, quando vocês forem entrar em contato pedir orçamento, isso me ajuda demais a consolidar a marca do Maria Quer é Viajar aqui na Irlanda, então eu conto com vocês, e aí é isso então eu vou deixar o contato aqui deles, caso vocês tenham interesse em pedir orçamento, contratar e etc e tal, se vocês tiverem qualquer dúvida e eu puder ajudar, deixa nos comentários e... Ficou perfeito de maravilhoso. Tô ansiosa pra mostrar pra vocês o restante, a organização da Bruna quando ela puder vir. Aqui, ó, a cabeceira. Por favor, deixem sugestões da cabeceira, porque a Design de Interiores me mandou várias opções. E eu tô super em dúvida, não sei qual vai ser a melhor, qual que... Enfim, eu tô super, super em dúvida, então me deem a opinião de vocês. Vocês são super criativos, vocês sempre me ajudam com isso, então é a hora de vocês deixarem as opiniões o que vocês acham que ia ficar legal pra essa cabeceira aqui, tá bom? Um beijo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, um comentário querido e até o próximo vídeo. Tchau!